See.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 Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. E ele perguntou, Que queres que eu vos faça? Eles responderam, Deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse,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 Ouvimos a palavra de Deus hoje, neste mês missionário E vem de se perguntar Nós fizemos toda uma caminhada para receber o crisma Mas receber o crisma para fazer o quê? Ouvimos no evangelho Dois apóstolos Tiago e João Que se aproximaram de Jesus Jesus, nós queremos pedir uma coisa O que, que vocês querem? Olha, seria possível Colocar-nos um à tua direita Outra à esquerda No teu reino? Sim, porque o povo de Israel, que sofreu muitas escravidões, exílios, achava que o Messias vindo deveria colocar o povo de Israel acima de todos os povos, inclusive dos romanos, e dominar o mundo inteiro. A visão do Messias era uma visão sociopolítica. Mas Jesus não veio. Nem com o exército Nem com esta finalidade Vocês não sabem o que estão pedindo Disse Jesus Ficar à direita e à esquerda no seu reino A imagem de reino que o povo de Israel tinha Era totalmente diferente Mas Jesus não veio Organizar um reino neste mundo O meu reino não é daqui Ele veio Indicar o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade não é o poder. O ter mais. O caminho da felicidade é servir e amar. E é difícil para nós entender isso. Porque instintivamente nós queremos ser mais. É ter mais e dominar. Jesus veio e mostrou um caminho diferente. Ele mostrou o caminho da felicidade que passa, que passa pelo sofrimento. Já o profeta Isaías, no quarto carmo, ele tinha falado deste servo sofredor que carregaria sobre si todos os pecados da humanidade e oferecendo-se como vítima Libertaria a humanidade dos pecados Mas Jesus realizou esta profecia Na última ceia, quando tomou o cálice com vinho Ele falou assim Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós todos E remissão dos pecados Passaram-se dois mil anos e não é que é fácil compreender esta missão de Jesus e este caminho que indica para todos nós, seus discípulos. Nós somos chamados a servir. Mais ainda, somos chamados a ser felizes, e a felicidade é amar e servir. 42 anos atrás, eu vim da Itália como missionário. Mas como é que nasceu esta vocação? Quando tinha a idade de vocês, eu estava no seminário para estudar, como tantos outros entravam no seminário para estudar. E Em um certo momento, alguns companheiros deixaram, saíram do seminário. E, entre eles, tinha o meu companheiro que morava na mesma rua a minha casa. Então comecei a pensar, eu vou deixar o seminário ou vou continuar para ser sacerdote. E foi interessante um período de repensamento. Aquele meu companheiro, ele casou, depois de um ano tinha um filho. E eu tinha a ideia que a pessoa casa e é feliz. E vi que não é assim, não. E casamento é um caminho de alegria, de sofrimento E esse meu companheiro estava desempregado Morava na casa dos pais E assistia de vez em quando às brigas com a esposa Que mandava ele trabalhar e ele não encontrava emprego Então pensei, casamento é um caminho, não é felicidade Felicidade é outra coisa, né? Mas também tinha na minha, minha paróquia tinha três padres Tinha um párroco de idade e dois padres mais novos Esses padres mais novos, com entusiasmo da juventude Eles a cada dia inventavam alguma coisa para animar a juventude, as crianças, os adultos E eu notava que os dois faziam muitas coisas Mas parecia uma competição entre os dois, a quem fazia mais e eu pensei, casamento não é felicidade, mas também ser padre não é felicidade. Se precisa fazer mais coisas para... E eu notava que estes dois, fazendo muitas coisas bonitas, nunca estavam juntos. Então, fiquei refletindo, será que é possível ser feliz? Então, fiz uma pesquisa, perguntei a um professor... E ele me respondeu, estude bastante Perguntei a um padre, reze bastante Perguntei a um conhecido, aqueles jovens, sempre alegres ah, para ser feliz, precisa ter muita grana Mas não encontrava aquela resposta que eu procurava E um dia veio lá, é, trazer revistas e livros, um homem Simples, era funcionário de uma escola, simpático, alegre, e lembro, perguntei a ele, o nome era Felipe: o Felipe, é possível ser feliz? Ele disse: Sim, é possível. E o que, que tem de fazer? Para ser feliz, amar todos, mas todos mesmo. E foi embora. Esta resposta me impressionou. Ouvimos no Evangelho de hoje: Jesus convida a segui-lo como é, é, a servir até dar a vida foi uma resposta parecida amar todos e eu naquela noite fiquei pensando será que eu amo todos pensei nos meus companheiros de escola dos professores dos meus parentes me apercebi que eu não amava todos porque eu tinha inveja o companheiro tinha um votos melhores na escola mais inteligente entre os professores eu tinha um antipático, entre os parentes não me dava bem com alguns primos. Então, amar todos. Então, quero ver se é verdade. Amando todos, encontro a felicidade. E fui superando essas dificuldades de inveja, de antipatia, e reconstruindo a amizade com esses primos, e dentro, uma alegria nova. É porque lendo na Sagrada Escritura a palavra de Jesus Quem ama vive na luz Quem não ama vive nas trevas Quem ama vem de Deus, conhece a Deus Quem não ama nunca conheceu a Deus Porque Deus é amor Descobri o caminho da felicidade Mas então me perguntava Será que é melhor ser... Pai de família ou ser sacerdote? Então, procurei alguns amigos dos focolares e coloquei esta, esta pergunta. E foi interessante: um deles falou assim: Olha, Jesus disse: 'A quem me ama, eu me manifestarei'. E ele também disse: 'Eu sou o caminho'. Então, se você continua procurando amar todos, Jesus vai te dizer o que Ele espera de você. E foi um exercício cotidiano de amar Jesus em cada irmão, nas pequenas coisas de cada dia. E quando chegamos no final do ano, eu tinha de decidir. E pensei, como é que Jesus vai me revelar isso? Porque no Evangelho, o anjo do Senhor anunciou a Maria. O anjo do Senhor apareceu em Sonho a José. Mas depois, depois pensei, estou esperando que ele me fale. Mas ele já falou, no evangelho tem a palavra de Jesus. Então vou abrir o evangelho para saber o que ele quer de mim. E naquele dia depois de rezar, abri ao caso o evangelho, e me deparei com aquela página Quando Jesus, conversando com o apóstolo Pedro Pergunta Simão, filho de João Tu me amas mais que os outros? E Pedro, que tinha renegado Jesus três vezes Respondeu Senhor, tu sabes que eu te amo e Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas mais? Imagina o Pedro que pensou que vai acontecer alguma coisa aqui, né? E depois daquilo que tinha acontecido antes, né? Mas Pedro com sinceridade e humildade disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, Jesus perguntou. E naquele momento eu senti que Jesus me questionava. Salvador, você entendeu que para ser feliz precisa amar todos. E você está disposto a amar-me mais? Eu disse, eu gostaria sim. E ele me disse, apacenda as minhas ovelhas. Descobri a minha vocação. Foi um período de muita felicidade, de muita luz. Jesus quer que eu seja sacerdote. Mas, no entanto, na caminhada, lá no seminário vinham alguns missionários, combonianos, missionários chaverianos, missionários do PIME, para apresentar as experiências que eles realizavam. E um deles, um chaveriano que vinha da Indonésia, ele falou uma palavra que me impressionou. Ele lembrou que Jesus disse assim aquele jovem rico, se queres ser feliz, vá, vende tudo que tem, dá aos pobres segue e segue-me. no um mundo inteiro, anunciar o evangelho a todas as criaturas. Então eu senti que para amar mais, eu, eu tinha de ser missionário. Também, porque na minha terra, na Itália, tem muitos padres. Então, esse desejo de um ordenado sacerdote fui ter com o meu bispo para ver se era possível. E ele me fez duas perguntas. Era 15 dias depois de ser padre, né? ordenado padre. Perguntou, quantos anos você tem? Eu tinha 23 anos. Há quanto tempo você é padre? Um mês. Então você não pode ir nas missões, não tem experiência. Então você vai ficar aqui. Eu fiquei dez anos lá na Itália. Até que um bispo aqui do Brasil pediu padres. Então em 1979 eu vim para o Brasil. Deus tem deu os seus caminhos. Mas o que é ser padre? que ser missionário. É seguir Jesus. Anunciar e testemunhar a palavra de Deus. E Deus dá cem vezes mais. Ele prometeu. Quem deixa pai, mãe, irmãos, irmãs, casas, campos, filhos, por causa do meu nome, receberá neste mundo cem vezes mais irmãos, irmãs, casas, campos. E a vida eterna. Então a promessa de Jesus, posso dizer que é verdade. Ele dá muito mais daquilo que nós podemos imaginar. E claro que nem todos são chamados a ser missionários, a ser sacerdotes. Mas todos somos chamados a seguir Jesus. Então receber o Cristo né, é receber a força do Espírito Santo para ser discípulo de Jesus. Vocês vão ser crismado com óleo, óleo do Crisma. Que é Crisma? Pessoa que é crismado significa é ungido. Antigamente os sumos sacerdotes, os profetas, os reis de Israel eram ungidos com óleo perfumado. Então esta unção é repleto do espírito de Deus. Então esta unção nós, vocês vão ser ungidos. Quando fomos batizados, já fomos ungidos, nos tornamos filho de Deus, irmão de Jesus, membro da igreja, herdeiro do paraíso. E no Crisma? No Crisma recebemos dom do Espírito para testemunhar, para ser missionários. Qualquer que seja o caminho, ser missionário, testemunhar o amor de Deus. E o amor de Deus se Pode testemunhar no serviço, em casa, na escola, no trabalho, na paróquia, qualquer lugar onde nós estivermos, nós podemos testemunhar o amor de Deus. Então, ser crismado, ser ungido por isso, Jesus é o Cristo de Deus, é ungido de Deus. Como o rei Davi era o Cristo de Deus, ungido de Deus. E nós somos cristãos, ungidos de Deus. E esta unção se manifesta através do amor. Nossa Senhora que celebramos nesses dias como padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, ela não foi sacerdote, não foi missionário, ela foi mãe, mas ela... Se declarou a serva do Senhor A serva é aquela que se coloca a serviço E ela serviu Jesus, José Na sua casa, Nazaré Depois acompanhou Jesus Quando começou a vida pública Até o Calvário Os evangelistas não falam Do encontro de Jesus ressuscitado com Maria mas apresenta Maria no cenáculo, quando em oração esperavam a vinda do Espírito Santo. E enquanto estavam reunidos em oração, entrou naquela casa um vento impetuoso e como língua, como de fogo se posaram sobre eles, os apóstolos e Maria. E começaram a testemunhar Jesus ressuscitado. Uhum. Não é importante o lugar onde nós somos chamados a viver, a profissão, o estado de vida, o importante é viver no Espírito, viver no amor. E queremos pedir esta graça por todos nós, de maneira especial para os jovens que serão crismados. Amém.